Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda de volta ao canal. Vamos gravar mais um vlog hoje, tá? É, acabou de chegar a encomenda pra mim de umas tags, tá? De umas tags juninas e é isso que eu vou fazer com vocês agora. E assim, ao decorrer do dia, eu vou compartilhando as coisas que eu for fazendo, tá? E no final do dia, eu volto pra encerrar o vlog. Mas eu vou conversando um pouquinho com vocês, tá? É, qualquer dúvida, vocês já deixam nos comentários. Então... A cliente me pediu uma, um cartãozinho assim de festa junina. Ela me mandou a frase, tudo certinho. E deixou que eu escolhesse é, a ilustra, né? Essa ilustração aqui eu peguei lá da lá do Free Pique, tá? <música> A encomenda de hoje está finalizada. São 45 desses aqui menor e 10 desse aqui maior. Ai, gente, ficou muito fofo, né? Muito encantador. Tudo muito lindo. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tamanhos e como eu fiz, onde eu peguei a arte e tudo, como eu faço para apagar né o que já vem escrito aqui dentro, é só vocês deixarem aí nos comentários. Que eu faço um vídeo pra vocês, tá certo? Aqui, né, de finalizar aquela encomenda que eu comecei com vocês no vídeo anterior, tá? Então tá aqui, coloquei uma, um papel, né, pra, pra cobrir a foto. Aí eu coloquei o tassel, já fiz aqui os pompons pra colocar, o mimo, que vai pra cliente. Vou colocar uma balinha também, das que eu fiz no vídeo anterior, e um cartãozinho. Esse cartãozinho não, na verdade ele é uma tagzinha que vai aqui na sacolinha craft. E esse pedido ficou muito, muito, muito fofo, né? Coloquei a inicialzinha dela, essa rendinha aqui do lado, que eu acho lindo, tá? E ele tá assim, a coisa mais fofa da vida. Né? Coloquei aqui a reguinha, tudo ok. Agora só aguardar ela vir buscar, tá bom? <música> Pro atrás, pronto, prontinho, agora só esperar a cliente vir buscar, hoje para nossa rosquinha de encomendas vamos começar com os adesivos, já estou cortando, cortando não na verdade, já estou aqui fazendo a impressão deles, tá? Pra botar pra cortar São sete cartelas de adesivo Muito fofas, por sinal A arte é a coisa mais linda, gente Não foi eu que fiz, tá? A arte já veio pronta Então só vou fazer a impressão E mandar pro corte Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Então, ó Já tá Opa Já tá aqui, né? Já configurado Eu vou... Mandar pro corte Tá? É, e quem quiser saber como que eu faço O meio corte Eu vou Aqui em linhas Tá? É, vou ter que tirar esses Vou ter que voltar aqui na arte Pra poder tirar essas Partezinhas aqui, tá? Mas é aqui, ó Eu venho nessa configuração Aqui de papel holográfico, papel adesivo holográfico, tá? Que me dá essa configuração aqui. Força 27, velocidade 4. Uma passada. Porém, a minha lâmina, ela não é a lâmina da silhuete, tá? É outra lâmina. Então, eu não vou poder dizer pra vocês a exposição da lâmina, tá? Mas... É só uma pontinha mesmo. Certo? Então já tá aqui algumas folhas impressas. A impressora tá terminando aqui de imprimir as, as outras, tá? Então eu vou fazer agora a alteração aqui no arquivo. Vou liberar o caminho composto, tá? Pra poder fazer o corte na verdade eu acho que não vai ser preciso eu fazer não, eu vou tirar só a marca não, não é essa eu vou aqui desagrupar clicar nele ele já tá sem corte, deixa eu ver se sumiu, tá? não, não sumiu eu vou ver aqui ah, tá aqui atrás certo eu vou fazer isso aqui agora, vou configurar pra poder mandar pra cortar Já terminei aqui a encomenda dela, tá? Eu imprimi algumas páginas, uma página extra, na verdade. Porque eu mexi na lâmina e ela ficou com a exposição muito forte. Muito alta, na verdade. E acabou cortando assim, tá? Mas não perdeu o adesivo. O adesivo tá intacto. E também porque, né? Sai algumas, alguns cortes, né? Como esse aqui não saiu tão bom. Tá vendo? Ele cortou um pouco fora. Desse lado aqui. Então, é uma forma dela não perder, né? O adesivo. Mas ficaram assim, muito lindos. Esse conselheirinho dela é lindo demais. A conta e o licor dela é maravilhoso. Então, eu vou embalar tudo pra mandar ela vir buscar, tá? Então, fica assim, todo fofo. Só destacar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma passinha boa de puxar, né? Só destacar assim e colar lá no licor dela. Daqui a pouco a gente continua, porque chegou uma coisa incrível que eu tava esperando. Ai, enfim, mostro daqui a pouco. Então por aqui, gente. Ai, minha guilhotina. Já coloquei aqui, tá? Uma régua pra marcar né, o espaço do assim. Tava fazendo alguns testes aqui com ela. E, gente, maravilhosa. Tô apaixonada. Errei um bocado, tá? Já. Ó, tá vendo? Errei um bocado porque essas... Tava acostumada com a refiladora, né? E a guilhotina, ela tem um truquezinho pra poder cortar bem. Ela fala que pode cortar até 15 folhas com essa. Ela é a copiatic 255. E mentira, não é 15, não. São 10 folhas, tá? De 75 gramas. Ai, gente. Vou tentar cortar aqui mais um, tá? Pra mostrar. Aqui. E ali tá tudo cheio de bicarbonato de sódio, tá aqui. A minha moça resolveu derramar. Então, ai, tem que segurar aqui, gente. E vir assim, ó. ó. Ai, meu, Olha isso! Ah, isso vai me ajudar muito. Gente do céu! Olha isso aqui. Tá. Acho que eu peguei muita folha. Né? Mas, olha o tantinho que eu já cortei aqui. Mas, ai, gente, eu sempre quis ter uma... Eu sempre quis ter uma guilhotina. Só que... Eu comprei a refiladora primeiro, né? Aí agora eu pude comprar essa e eu tô, tipo assim, sabe? Ai! Em êxtase, olha isso. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Não quero nem parar de cortar mais, gente. <risos> quero cortar papel agora, só quero cortar papel, quero cortar muito papel. Aí, põe aqui desce aqui, assim, muito rápido. Rapidex. Mudei vocês de lugar aqui rapidinho. Pra vocês verem. Aqui, tá. Quando o facão desce... Deixa eu, eu mais pra cá, né? É. Isso. Aí, você só desce. Gente, nem precisa fazer força. Eu tô passando. Passada. Passada. Ó. Oh. Ó. Oh. Sempre, sempre quis. Sempre quis ser uma dessa. Olha isso! Olha, gente! Ai! Tô muito feliz! Estou mega! Ultra power! Feliz! Ah. Provavelmente eu não vou fazer mais nada do então... Ó, oh, por hoje. Vou finalizar o vlog aqui com vocês, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam gostando da nossa rotina de encomendas, tá? Só lembrando que nós vamos ter vídeos de segunda a sexta. Uns maiores, outros menores. Vai depender muito aqui da rotina. Tá certo? Eu tô amando gravar vlog, porque a gente aparece assim, ó. De cara limpa, de cara lavada. Mostrando a realidade da vida, não é verdade? E... Sem muita produção, é isso aí Então um grande beijo pra todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo, bye